Sobre serviço de preto Por isso que eu fiz o registro de um cara que lutou pela favela Não sei se vocês conhecem Augusto Pai de Carlos Marighella E também João Ferreira de Menezes Eu não conhecia, nem sabia da história dele algum atrás, alguns meses Que nasceu em 1845, morreu em 1881 Um cara que foi promotor político, poeta, romancista Não foi só mais um Também Manuel Raimundo Quirino Parece comigo, então logo eu acho que é um querido. 1851 é o um ano de nascimento, 1923 o é um ano de falecimento. Arquiteto e professor, baiano, negrão, pretão, vai tirando com os manos. Doutor Joaquim Cândido Soares de Meireles, também nascido em 1797, médico mineiro. Os caras já eram médicos logo após ter saído do navio negreiro. Então olha como nossa história é rica. Vai pra casa e pesquisa. Fica a dica. Uhu! <risos> Aí galera, uma coisa, que ele conta é o quê? A história de umas pessoas e conheci a biografia dela, certo? O nosso rap final. Em um minuto! Em um minuto! O nosso rap no final do ano vai ser também pra contar a história de dois ou três personagens que a gente vai discutir ao longo do semestre, beleza? Ah. Valeu, lá. Uhu! Sabrina Alessandra Rodrigues, sou cirurgiã dentista. Meu nome é Antônia Lanias é Círio, sou médico pediatra. Marco Abreu, né, é saxofonista, clein dentista e flautista, é maestro da Pirajev, maestro da Banda da Guarda Miranda Piracicaba.